Na bota fala não cai. Você quer <risos> é que eu coloque ela aí, Bia? Você quer, você quer tentar colocar ou você põe ela aí? Tá. Puxa rápido, Bia, não vai fechar. Aí, vai mostrar pra trás. Aqui, ó, tem que. <risos> Você tá comigo? que você pega você. Vai Você percebeu que ninguém porta certa? Faz parte de quem anda de cima. <risos> Esse de... é o único problema. a Olha como. A minha dias que que a que Eles queriam que a gente que e que tem que que que é a, mergueira. a mergueira aí. tá. É pessoas na mulher do sabe? E disso na Pois é. Eu, sou... eu não sei se vai dar pra ver se estão falando, vocês são meio longas. Ah, que foda já falou que deu uma taca, é, é, eu, vou eu vou falar que não vai sair. Pronto, a única parte que eu não gostei dessa experiência foi andar de elevador. Sim. Que sabe, é igual pra seguir. Mas que espelho. Eu não sei como as pessoas são eu não sei se andar de elevador, não sei. Não! é <laughs> voado